quando eu comecei nas faxinas uma menina falou eu sou ó, encontre o erro eu sou recém-formada em direito eu ganho 2300 ela mora na Oscar Freire Encontro o erro. De esse ela aí, é bancada pelo pai é, né? e aí ela me viu com o um celular que era lançamento e ela começou a calcular quanto eu ganhava cara ela... Você cobra esse preço que você cobrou de mim pra todo mundo? Quantas faxinas você faz no dia? É. Você trabalha quantos dias por semana? Eu falei, você quer fazer a conta de quanto eu eles ganho? Gostam, gostam. É. E aí ela ficou meio assim... É. Quer trocar? Ela. Exatamente. Ela, <risos> porque eu sou recém-formada e eu não ganho o que você ganha. É. E aí eu falei, você quer esfregar o azulejo do, do banheiro? É. Então é isso. Quero porque ela ficou puta porque eu tinha um celular que era lançamento. Sim. E aí eu lembro que aquele dia eu tava muito de boas porque eu falei eu comprei a vista <risos> é. e eu lembro que naquele dia eu falei mano eu quero ter um iPhone só de ódio porque nem era, era um Android eu, falei, eu quero ter um iPhone porque eu quero irritar esse tipo de pessoa eu chamo ela de Miss OAB até hoje é, é. a Miss OAB eu falei cara é, é. eu chamo ela de OAB é isso é a Miss é OAB OAB título, Baby. Né? Tá e, é, é então eu falei então querida eu tô ralando pra caralho pra comprar o que eu quero. Então, agora eu tenho e eu vou... Não, e esse bloqueio que a gente tem na mente, também é uma coisa criada. Sim. Tá ligado? E a gente tem que se explicar pra explicar, comer. É, explicar, pra bater. usar. Pô, eles são desbloqueados nos 10, viu? eles vai dentro do shopping, aí eles vão de chinelo e com as roupas compradas de brechó, <risos> é. aí eles falam assim, é uma ali com tênis Nike de 1.200 reais. Cosplay aí em casa de pobre. não tem o que e comer. Só que aquele brechó dele ali, um blazer é mil reais também, não é um Sim. brechó de, da vila lá da minha quebrada que é cinquenta reais, entendeu? Trinta <risos> é, reais. Eles, eles metem o louco. No Alternativa, eles também são boy. Sim. Tá ligado? Então, eu conheço o cara hip boy e é, e é hip boy. Tipo, o cara anda todo, não, eu não uso marcas. É. Vocês, é. Preferia, tudo é marca. <risos> vocês têm marca, vocês não sei o quê. Eu não ligo pra marcas. Pera aí, o cara não liga pra marca, mas mora apartamento é de um milhão de real, velho. Tá ligado? Anda de avião, primeira classe. Então, a marca que ele não usa é que ele escolheu não ter aquele tem acesso, acesso ali. ali. mas tem Entendeu? outros acessos. Ah, é tem hipocrisia nesse bagulho Total. também. Aliás, eu odeio os cosplay de pobre. E eu morri de rio. Recentemente rolou a teleta da bolsa que pareceu uma toalha. E a bolsa custa 20 e poucos mil reais. É um pano de toalha. É, mas. E ela um bom é uma bom... toalha com é. zíper só porque é feita a mão eu vi essas delas. e aí tipo e é de uma marca que ela tem uma ecobag aí eu fui fuçar a marca né E ela tem uma ecobag ecobag normal é amarela ela custa 19 pau mano e aí você vê a pessoa que é dessas, assim, o boy que fala, não, eu ando super simples. Aí tem uma ecobag de 19 mil reais. Não, o cara tem casa em Campo de Jordão. Não que não tenha que ter, todo mundo merece ter. Mas o que eu tô dizendo, assim, nem todo mundo merece ter também, nem tem que ter na vida Não Mas todo mundo merece ter também? É, todo mundo merece. Tem gente que nunca sofreu um dia na vida. Mas, assim, não é por merecimento que os caras têm um bagulho, tá ligado? É os títulos de É isso. É os títulos e... E assim, eles não entendem, mano, que nós no shopping, de chinelo, nós não se sente bem. Não. Tá ligado? Nós temos que ter o Nike uhum. pra compensar, ou o Mizuno, ou Adidas, pra compensar é o desserviço que eles fizeram na nossa vida a vida toda, tá ligado? Então, assim, a gente entra com um tênis de 1.300 e ainda se sente mal, tá ligado? Porque eu tenho um boy lá que ele, ele, ele não soa, ele não transpira, ele não, o cabelo dele <risos> tá. Sério, o cabelo tá bagunçado e tá arrumado, velho. E a gente fica 10 minutos no bagulho. Você olha no espelho e fala, nossa, eu já Mano, tô tá todo fudido. Mano, você tá ligado naquele… o Guga da, da... Ah. Globo News? Sim, hum. sim. O Guga Chakra lá, Guga com o cabelo Chakra. todo fudido. Vai a gente trabalhar assim? Zoar, Seu hein? chefe fala, meu amigo. <risos> não, uma é cara, lava esse rosto, pentei esse cabelo e volta. Você não pode nem estudar, Agora, assim. se o maluco… É, agora, é. então, o maluco é branco. Nossa, minha mãe não podia pintar <risos> meu cabelo, nem entrava na escola. Aí você vê, o maluco é, é branco, estudado, aí chega lá na TV pra trabalhar daquele jeito, é? eu falo, sério, é. mano? Aí pode, né? É isso, Opa, na minha acho... escola também não podia não, podia, não. se podia. chegasse assim, cadê sua mãe? É, não vai nem entrar.